só no mercado agora, eu quero muito trabalhar com steel frame, mas é muita informação é muita coisa, eu tenho muita dúvida, principalmente a aços e perfis, já me falaram que perfil stick, perfil comercial, é muito mais barato que perfil engenheirado e que não vale a pena usar perfil engenheirado será que isso é verdade, Helena? Bom se você não me conhece, se você está com essa dúvida, vem comigo Eu sou Helena, conhecida também como Dama do Gesso Eu vou te explicar agora um pouquinho sobre aço E o que, que você precisa saber E acabar com esses mitos e balelas que a gente tem no mercado Eu quero que você entenda, aço, né, perfil, é aço Aço é aço, o preço da bobina é o mesmo O preço do quilo é o mesmo Independente se o aço é engenheirado Ou se o aço é o perfil stick Que é aquela vara que a gente compra com 3 ou 6 metros, tá certo? Por que, que as pessoas têm isso na cabeça e pegaram essa, esse estigma, né? Essa ideia equivocada De que o perfil engenheirado, que é aquele aço Que já vai cortado, bonitinho, marcado, furadinho Que você monta igual Lego Com uma facilidade muito grande Uma simplicidade maior ainda Ainda, né? Ele é mais caro do que o perfil comercial que eu compro em vara A gente tem várias fábricas no Brasil Pois é, a gente tem pessoas que fabricam perfil no Brasil inteiro Graças a Deus Então você vê como que tem Steel Frame no Brasil todo Cada fabricante define a venda do perfil de uma maneira E o perfil engenheirado, ele para ser vendido Ele precisa de um projeto Você precisa de um engenheiro, né? Ou então um projetista Que vai parar lá na frente do computador E vai desenhar e dimensionar o seu projeto Alguns fabricantes, eles embutem valor desse projeto no perfil e aí cobram mais caro o perfil alguns outros fabricantes não eles não embutem, cobram o projeto separado, é o caso que a gente faz na Jeep Steel e cobram o quilo do aço e quilo é quilo, alguns outros entendem que a máquina que produz o perfil engenheirado ela produz uma velocidade um pouco menor que a máquina que produz o perfil comercial, o perfil comercial a máquina vai só cuspindo direto pul pul pul pu perfis lá, 3 ou 6 metros, vai produzindo enquanto com o engenheirado não, tem a parte da impressão, tem os furos customizados tem as marcações, tem os tamanhos diferentes, então a velocidade da máquina é um pouco menor Cara, a diferença é muito pequena Tipo assim, do custo da máquina E do custo de energia Que você vai ter de produzir A gente lá cobra aquilo do aço e é isso aí Quilo do aço, aquilo é do aço e projeto separado Se você tá começando, se você tem essa dúvida Eu te digo uma coisa Independente se você vai comprar com X, Y Z Não tem problema Começa sempre com o quê? Começa sempre com o perfil engenheirado Ah Helena, mas é mais caro O cara tá cobrando mais caro? ou O projeto é mais caro? Né? Cara, começa Porque você vai ver que no primeiro momento Você vai pegar aquilo como um lego, e você não tá perdido, Você num primeiro momento, aquilo dele vai servir como um quebra-cabeça pra você, você não vai ter experiência, então você vai seguir o projeto direitinho e você não vai ter como errar, porque o projeto tá todo marcado, o projeto tá todo cortado, então você consegue seguir ele com muito mais facilidade, tá certo? Depois, com mais experiência, você vai pro perfil comercial que é vendido em vara, e por que que eu falo isso? O em vara, a probabilidade de você patar mosca e errar alguma coisa durante a montagem se torna muito maior, porque você tem que cortar Tá, emendar, fazer conexões diferentes do que tem no comerci... do que tem no engenheirado O seu trabalho é muito maior Então a probabilidade de você errar se torna bem maior Enquanto que no engenheirado a probabilidade de você errar se torna bem menor Por quê? Porque tá tudo mastigado lá pra você Então se você tá começando, não sei se você vai pagar mais ou não Mas mesmo que você vai pagar mais O cara não pode cobrar muito mais, tá? Sei lá, ele pode cobrar 10, 20% a mais, no máximo Pega o engenheirado, você que tá começando Pega essa dica, segue ela, vale a pena Faz o projeto se você é engenheiro, faz o projeto você mesmo Você vai ter a experiência de você fazer o seu projeto Se você não é engenheiro Cara, contrata um engenheiro pra fazer o seu projeto Ou então um arquiteto, né? Eu sou arquiteto e projetei é já muito <risos> Porque é um investimento que vale Eu digo muito que quando você Faz uma obra sem o projeto Você acaba gastando muito mais aço do que você Iria gastar e você acaba Rasgando o dinheiro. Segue isso que eu tô falando Você que tá começando, aproveita que você tá entrando aqui no canal Aproveita eu já tô começando a ficar com cabelo branco Aproveita meus cabelos brancos Pra você não ficar tão bem e pega o certo. Outro caminho certo que você pode pegar também e não dar bobeira é você se inscrever aqui embaixo na minha lista VIP de WhatsApp, em que eu compartilho várias informações, conteúdos, novidades que a gente fala sobre várias e várias coisas é muito bacana. Então, se inscreve aqui embaixo na lista VIP. Se você não tá inscrito no canal não deixa de se inscrever agora dá aquela curtida e manda um comentário pra mim. Grandes beijos tchau, tchau e até a próxima